Bem-vindos uh, aos momentos que eu faço uh, com a marca da casa. Eu chamo Olga Jorge e venho mostrar como uh, pôr um foco de encastrar num pavimento exterior. O primeiro passo é desligar a luz uh, do diferencial uh, correspondente ao quadro elétrico. Uh, o segundo passo é fazer aqui a medida. Do, do pavimento para depois fazermos um corte circular. Eu vou começar por fazer aqui a medida. Aqui neste caso é o contrário. Depois de feita a marcação, vamos fazer então, passar ao corte. Pronto. Depois, com a parafusadora e uma broca uh, craniana, com a medida depois que é necessária, neste caso é de 10,5 cm, uh, vamos fazer então a furação. Vamos começar então a fazer o furo já que fiz a marcação será depois aqui no centro onde vai ficar a broca depois é fazer pressão um bocadinho, não, levemente uh, e então vou passar à próxima em que já tem o furo feito será esta depois do furo feito ela ficará assim Pronto, esta é a parte da madeira fica depois e ficará então este furo onde depois é colocado este postigo, que é a parte plástica que vai fazer a proteção do foco. Entretanto, vamos passar ao passo seguinte, que neste caso é fazer a ligação dos cabos elétricos. O primeiro passo que se tem que fazer, ele aqui já estão colocados, mas vou demonstrar tenho que, neste caso, desnudar aqui os, os fiozinhos condutoras fazer aqui uma dobragenzinha para poderem entrar bem será passado aqui e será colocado então só pôr isto para aqui este vem para aqui só aqui posar está próximo o da terra será sempre no meio e depois temos este o azul que será no n que é o neutro Pronto. depois vou só colocar isto para aqui Pecinhas são aparafusadas. pronto. Se quiser então fazer uma nova ligação aonde pode depois colocar outros focos de encastrar, tem esta peça aqui onde pode fazer a ligação dos fios e fazer então uma ligação em série, por exemplo, de focos de encastrar, então usando esta peça. Depois desta parte estar montada, o que é que temos que fazer? Temos que retirar estes parafusinhos daqui, para fixar depois esta peça ao postico, a esta parte aqui de plástico. Aqui está. Passamos, então, o cabo aqui para dentro e depois tem aqui umas furações, vamos aqui de encontro com a furação. Prontinho, é aqui, agora vamos colocar os parafusos. Pronto, depois de colocar os parafusos, nós vamos então colocar aqui o vidro primeiro e depois vamos colocar esta peça de cima e a parafusar. Prontinho. Já está. Depois então de acabar de se colocar, é só depois então fazer a ligação uh, e depois é ligar à luz. Não há assim mais nada para fazer. Espero que tenham gostado e até à próxima.